E salve zumbi ou viu já sei. mas pode ser para aí. Antes de mostrar, tá? se inscreva no canal, deixa o like para me ajudar muito. Tá, então vamos lá escolher um zumbi. Só que não vamos lá, são pedras. Só tchau, bora. Tchau, então, que foi isso. só vamos viu, criança está seguro, vamos lá, desbal, lá, aqui, então tchau, fui